Olá, ah, sou a Maria do blog Lava Maria e hoje vou-vos mostrar as coisas que eu comprei e fiquei recebendo nos últimos tempos. Ok, a primeira coisa que eu vou-vos mostrar e é uma coisa que vocês já me pediram muito para mostrar é esta caixa gigante. Nem sei se consigo mostrá-la toda. Da Amazon, que é um calendário de eventos em que vocês têm uma prenda por dia até o dia 24 e eu já abri dois dias porque hoje é dia 2 de dezembro a primeira prenda que eu recebi foi um facial cleanser da marca Lowen Grip é uma amostra, é uma coisa bastante pequena mas a Amazon diz que nesta caixa está o um total de 189€ e ela custou-me cerca de 37. eu acho que ela estava à venda por volta dos 60€, mas eu na Black Friday aproveitei e consegui por 37€. A segunda prenda, a prenda de hoje foi muito boa. Fora a Luna, eu já tenho o maiorzinho e adoro. A minha pele ficou sem mergulhas a partir do momento que comecei a limpar a minha cara com ele. Por isso, o é mais pequeno é super fixe. As caixas são super, super queridas, eu vou-vos mostrar a do dia 1 do dia 2, as caixas estão numeradas e são super queridas, cada uma tem um padrão diferente e a única coisa que vocês têm que fazer é puxar a caixa e as outros dias a seguir vão descendo e acho que é uma ideia super gira. Eu ainda estou no segundo dia, mas pelo que eu vi até agora estou a gostar mesmo muito. A segunda coisa que eu vos quero mostrar eu recebi da marca Daniel Wellington, que é uma marca que eu já faço parceria há alguns anos. Uh, tem uns relógios incríveis eu já tenho vários relógios deles e não me canso de a mais porque são absolutamente perfeitos esta caixinha é a caixinha de natal vocês podem comprar esta caixa no site deles na loja online e a caixa... a sério, o packaging deles é tão incrível é feito de um material tão forte que eu ainda tenho todas as caixas que eles me enviaram a caixa de natal é também super bem feita e tem um lacinho super crivo e vocês ao abrir tem aqui dentro uma segunda caixa e dentro da segunda caixa vocês têm um conjunto. Vocês podem ter conjunto de relógio e outra correia, que foi o que eu escolhi. Tenho em preto e este tom de castanho, que eu não tinha nenhum relógio com uma correia castanha e acho que fica mesmo muito bem. Vocês também podem escolher relógios mais pequenos, o Petit, o um modelo Petit, com outra correia ou com uma pulseira e se vocês quiserem um desconto de 15% vocês podem usar o código LOVALVAMARIA em maiúsculas para terem esse desconto na vossa encomenda. A próxima coisa que eu vos quero mostrar é esta camisola que eu comprei da For You Online. É uma loja online no Instagram e eu já tenho comprado várias coisas nesta loja e eu queria vos mostrar este top que já usei muitas fotos e vocês têm-me perguntado imenso de onde, é que, de onde é que eu comprei isto e juro-vos, aconselho-vos imenso e é super quente para este tempo. Para o Brasil se calhar não é tão importante ser quente, mas é super quente aqui para este tempo frio de Portugal e eu tenho gostado imenso, eu acho o pormenor destas mangas super querido, são um bocadinho mais largas que o normal. Por falar em outra coisa que eu comprei, eu comprei esta agenda de youtubers e tem aqui o meu nome uh, escrito, o nome de marca, o nome Lava Maria Eu vi uh, essa marca nova aparecer no Instagram e fiquei super curiosa, começou a aparecer agendas para costureiros, agendas para uh, make up artist e depois apareceu para youtubers e eu pensei, eu preciso disto para me ajudar a criar mais conteúdo para vocês, e essa agenda é de 2019, por isso eu ainda não a usei, mas pelo que eu vi cá dentro, está absolutamente perfeita. tem exatamente tudo o que é preciso para o youtuber. Temos uma agenda mensal, que vocês conseguem ver o mês todo nestes quadradinhos. E acho que é uma forma muito, muito boa de vocês conseguirem perceber o que é que vocês têm planeado para o mês todo. Que é uma coisa que falta em muitas, muitas agendas, curiosamente, porque só tem... Um, Agenda semanal nas duas páginas e não assim uma para nós vermos o que é que temos de no mês todo. Eu acho que isso é muito importante e é uma coisa que esta agenda tem e que eu gosto mesmo muito. E depois nós temos ideias para vídeos que também é muito importante. Depois nós temos os vídeos que é o planeamento dos vídeos e nós podemos pôr a data, o título, a descrição, o que é que nós precisamos para a pré-gravação. Este caderno tem muito, muito mais que isso. Tem uma zona para sorteios, para séries, se for, se vocês tiverem séries no vosso YouTube, redes sociais, estatísticas e coisas assim, mas isso deixo para vocês, se vocês quiserem ver. Se vocês forem make-up artists ou forem também costureiras, fashion designers, aconselho-vos a ver esta loja online que se chama Malva de Neve, por isso, link na descrição, vocês já sabem. A próxima coisa que eu tenho para vos mostrar é este livro de ilustração Digital, que é uma coisa que eu quero aprender há algum tempo, que eu até já comprei um tablet enorme, gigante, para uh, tentar treinar um bocadinho mais e eu depois posso-vos mostrar isso no vídeo se vocês quiserem. Um, este livro ainda não consegui vê-lo até ao fim porque isto é preciso estudar o livro e ver as técnicas, mas o que eu vi até agora parece-me absolutamente incrível, por isso se vocês estiverem na área, aconselho-vos imenso. Isto é uma série de livros e eu escolhi este que deve ser é o safe. Foi um bocadinho meio pão aleatório. Achei piada a imagem, um, imagem da capa e aos pequenos exemplos que eles foram mostrando do livro e achei que este seria bom para começar. A marca Happy Socks, que é uma marca de meias e roupa interior, enviou-me muito simpaticamente esta caixinha. Eu não estava nada à espera, por isso foi como se fosse um Natal, um pré-Natal. Dentro desta caixa gigante temos este árvore de natal com gnomos e este packaging está tão giro está mesmo muito bonito ao abrir temos três meias super queridas natalícias as primeiras meias têm uns gnomos mesmo muito fofos adoro este padrão, está mesmo querido. a seguir temos um padrão um bocadinho mais natalício com renas e árvores e flocos de neve e a seguir temos outro com uma ilustração de blusas de natal com uns pompons aqui do lado verdes, mesmo muito bonitos. Por último, e deixei mesmo para o último isto, eu comprei uma câmera fotográfica. Eu comprei a Canon G7X Mark II que é uma máquina que eu queria há tanto tanto tempo e é daquelas máquinas, é daquelas coisas que ficam na nossa cabeça e eu estava sempre a pesquisar sobre ela e depois via uma coisa negativa e desistia e depois voltava a pensar nela e procurava durante dias e dias e dias depois via uma coisa negativa e eu pensava ah realmente não vale a pena comprar mas pronto eu claramente queria esta máquina e notava se que eu queria mesmo muito esta máquina e no Black Friday ficou um bocadinho mais barata e pronto comprei <risos> Eu já tenho utilizado esta máquina e tenho gostado mesmo muito dela mas vou fazer um vídeo só para ela em que vou fazer testes de áudio testes de vídeo testes de fotos mostrar como é que é esta máquina, se vocês querem comprar também, nunca se sabe, e é isso, espero que vocês tenham gostado das coisas que eu comprei e das coisas que eu recebi, e se vocês quiserem mais vídeos destes, digam-me, vemo no próximo vídeo.